Os jogos não estão muito acumulados? As vendas de bolão estão caindo? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te dar algumas dicas para poder mudar esse quadro dentro da sua casa lotérica. Vamos lá? Olá, tudo bem? Meu nome é Neymar, sou consultor lotérico e também o fundador da DoraSoft. Algumas vezes eu converso com os lotéricos e eles dizem assim, poxa, minhas vendas estão caindo de bolão porque não está acumulando nada nesse período. Eu quero dar uma dica para você que é assim, ó, pode até ser que não esteja acumulado nada, mas é normal que uma ou outra coisa esteja com um valor um pouquinho melhor. Então, ainda que não esteja acumulada, por ter um valor um pouquinho diferenciado, você pode oferecer outros produtos que a pessoa não está acostumada. A gente sabe que o carro-chefe é Mega Sena, mas se a Mega Sena não estiver acumulada, não tem problema. Pode ser que aqui não esteja, ou pode ser que outro jogo esteja acumulado. E assim a gente vai fazer levar a possibilidade da pessoa de um outro jogo que esteja acumulado, ainda que não seja o valor que a pessoa está acostumada. Essa é uma grande alternativa que você pode começar a ter na sua casa lotérica. Uma outra possibilidade que você tem não é vender apenas os bolões, mas também vender jogos, pois isso vai fazer com que a sua lotérica esteja vendendo ainda que você não esteja com um grande bolão em mãos. Entenda. Ter esses bolões com valores diferenciados vão ajudar bastante dentro da sua lotérica. Mas se talvez aquele jogo que você está acostumado a fazer bolão todo santo dia ou quase todo santo dia não esteja acumulado, não tem problema, parte para outro. Você vai ver que você vai começar a ter novas possibilidades dentro da lotérica. E uma outra coisa muito importante, sempre tenha jogos disponíveis na lotérica. Se porventura o sistema estiver fora do ar, você tem jogo para vender, ainda que com valores pequenos. Uma outra dica muito importante, às vezes o sistema vai ficar fora do ar e algumas pessoas vão querer ir embora. Ofereça para essas pessoas que estão na fila jogos enquanto o sistema não está no ar. Coisas do tipo assim, ó, estamos sem sistema, mas tem o um jogo da Mega Sena, você quer levar antes de ir embora? Se você quiser ir embora, vai, mas leva esse jogo aqui para não perder a oportunidade. Vai que você não veio por acaso dentro da lotérica, vai que a sorte está batendo na sua porta e você vai deixar ela correr. Isso são coisas que parecem tão simples, e são, mas são coisas que vão te ajudar a vender mais. Eu sei disso porque a gente faz isso na nossa lotérica e dá certo. Vai dar certo toda vez? É óbvio que não, mas eu posso te garantir que muitas vezes dá certo e isso faz com que você consiga melhorar a sua renda das suas meninas para poder ganhar um pouquinho mais de comissão e a sua lotérica ser mais produtiva e rentável. Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Se te ajudou, aproveite, já clique aqui embaixo no botão curtir para dizer que está dando certo. Ah, e outra coisa, ó, esse número de telefone aqui, ó, manda para mim a palavra VIP. Eu vou te enviar conteúdos exclusivos toda semana para você poder melhorar suas vendas. Com vídeos rápidos, dicas rápidas para poder você construir uma mentalidade e um diálogo de vendas dentro da sua casa lotérica. Espero que eu tenha te ajudado. Se te ajudei, já aproveita e curte esse vídeo aqui para eu saber que está sendo importante para você. Um abraço, sucessos e produtividade!